Embarcando daqui a pouco para João Pessoa, onde começa o training camp de natação do Nordeste. A partir de amanhã, dá para falar dos 5km e a vitória do Cristo Razovski ontem, o primeiro ouro do Campeonato Mundial em Guanju. Prova disputada na Bahia de Jesus. O Cristo Razovski, é, para mim, foi surpresa que nadou a prova. Ele que no best camp de ontem, inclusive, apontava de que ele não estava no start list, depois de ter sido inscrito, mas apareceu na prova. E não foi surpresa que tenha ganho, pelo contrário, ele liderou praticamente de ponta a ponta, se você olhar os controles de tempo que existem nas respectivas boias durante o percurso, ele nunca esteve abaixo do sexto lugar, ou seja, esteve sempre no pelotão da frente, a maior parte da prova na liderança, no final ele consegue até abrir um pouco mais, é, e até como muito bem apontou na bela estreia que fez no, nos comentários Apoliano Kimoto no Sport TV, ele até segurou. Os últimos metros ele deu uma segurada porque ele tem um, um programa aí, ele é um dos poucos nadadores que vai encarar o um programa completo de 5, 10, 25 de revezamento. O Razovski acabou dando uma segurada no final para a vitória. Primeira vez que ele ganha uh, uma medalha de ouro em campeonato mundial. Ele já tinha sido campeão mundial de júnior em 2016, mas já fazia uma bela temporada. Eu, até no blog do coach no ano passado nós temos uma matéria sobre o tubarão de balatão, ele já vinha crescendo muito. E uma das coisas interessantes que me chamou a atenção ontem foi que a análise que a FINA agora uh, possui no seu sistema de controle uh, de real-time durante a prova do número de braçadas por minuto que ele executa. E ele manteve, incrível, durante todos os 5 km, em 35 a 36 braçadas por minuto. Durante todo os 5 quilômetros, e a gente olhou outros nadadores, por exemplo os brasileiros, superaram 40 uh, braçadas por minuto é, e alternando e ele não, além de manter um, um bom nível um, vamos dizer, uma boa frequência baixa, ele mantém o padrão durante toda a prova, as condições de prova eram boas, a água praticamente parada, é água salgada mas não tem onda, não tem corrente 23 graus para nadador de águas abertas é um paraíso e assim foi a prova dele, e é um bom nadador, este ano de 2019, ele inclusive nadou no campeonato húngaro em março, as suas melhores marcas, nos 400, 351, 754 nos 800, 1508 nos 1500. O que quer dizer um bom fundista, não é um fundista espetacular não, ele não tem abaixo de 350, não, não, não, não é, ele é um bom fundista, o que acho que reforça ainda mais a qualidade dele em águas abertas, ele é muito mais expressivo em águas abertas do que nas provas de fundo, mas é, eu diria que ele tem conteúdo, é um cara que realmente pode atacar. E não teve medo de encarar os 5 km no sábado, vai descansar no domingo para voltar na segunda-feira e é, retornar, vol voltar para, para a prova dos 10 km, que é a prova classificatória, para os Jogos Olímpicos. Ele já é olímpico, já foi olímpico em 2016, mas só na prova dos 1.500 metros, onde não passou da até, né? Ficou bem longe disso. Então agora seria a sua primeira classificação olímpica para a prova de águas abertas, que é a sua especialidade. Falei do que vou falar dos outros, né? Não havia um plantel de muitas estrelas, para ser sincero, de todos os nadadores, para mim, o que mais me chama atenção é o nadador do Canadá, que ficou na terceira colocação, o Eric Hedling, ele é, ficou um bo bom tempo atrás na prova, mas ele ataca no final e acaba terminando na terceira colocação, uma chegada muito apertada com o francês, esse Hadley no ano passado foi medalha de prata no Pan Pacífico, é um nadador que também volta para os 10km, é um nadador e esse pode dar um pouco de trabalho também na briga pelos 10, pelas 10 vagas classificatórias para Tóquio 2020. Os brasileiros não foram bem é, e é, não estiveram em nenhum momento no pelotão da frente, sempre no pelotão do meio. Era uma prova com uma prova muita gente, com um percurso pequeno. O ideal era de que se estivesse no pelotão da frente. Quando você está no pelotão do meio, os dois nadadores brasileiros acabaram que, meio que presos naquele meio e não conseguiam sair daquele meio para atacar. E isso acabou, vamos, talvez é, prejudicando a performance brasileira. Ou seja, muitos nadadores um circuito pequeno, eles no, no, no, no, no pelotão do meio não conseguiram passar para o pelotão da frente. O ideal era que se abrisse mais forte, é, tentasse ficar no pelotão da frente, e ali eles teriam uma posição melhor. E tanto é que eles ficaram o tempo todo no pelotão da frente, sem conseguir crescer e acabaram num resultado que não foi expressivo, até é, fazendo uma avaliação em relação aos últimos mundiais, desde que o campeonato mundial... Uh, ganhou a prova dos 5 km em 1998, essa é a segunda pior colocação do Brasil uh, desde então. O Brasil não, não tinha uma colocação tão ruim uh, no Campeonato Mundial desde 2003, né, com o 25º lugar e o 33º lugar do, do Diogo, o 25 do Fernando Ponte. E o Fernando Ponte foi quinto colocado no Mundial de Budapeste, é, que é a melhor colocação das águas abertas masculinas do Brasil na história em campeonatos mundiais? Ele igualou aos 25 quilômetros de 2013 do Alô do Carmo. E eu estava em Balaton no dia que o Fernando foi quinto colocado, em 2017, e eu vi uma estratégia totalmente diferente. O, o Fernando estava na prova e até um determinado momento eu até ficou mais arrojado, porque ele, determinado momento ele chega até a ficar mais na frente que ele devia, botou um ritmo muito forte e mesmo assim terminou na quinta colocação, foi um resultado espetacular na época, nós ficamos todos muito contentes pela performance dele, Dessa vez nenhum dos dois nadou bem, não foi um bom início para as águas abertas do Brasil e se a gente analisar a nível internacional, não tem sido um bom ano para as águas abertas masculinas do Brasil, já desde o ano passado, os brasileiros têm tido dificuldades, inclusive, de ficar entre os 10 primeiros colocados da, das etapas da, do, do fina Marathon Swim Series. Ou seja, até no próprio circuito, onde não estão todos os nadadores, os brasileiros com dificuldade têm entrado entre os 10. Eu, eu, de memória, me lembro que o Fernando, no ano passado, foi até o melhor brasileiro no circuito mundial. Ele, ele realmente só obteve, vamos dizer assim, uma posição mais destacada na etapa do Canadá, onde tiveram menos nadadores, e aí sim ele conseguiu um resultado mais expressivo mas esteve presente em todas as etapas, ou seja, experiências você. Não tem faltado para esses atletas, de forma alguma, a, a oportunidade de estar no alto, no alto Mas, às vezes, as coisas não acontecem. Ontem foi um dia que não aconteceu. Eu até fiz uma postagem eh, no Instagram que eu cito de tem dia que a gente ganha e tem gente que a gente aprende. Ontem foi realmente o um dia de se aprender, porque não nadamos bem, nem o Diogo Vilarinho, nem o Fernando Ponte. E eu até eh, me chamo um pouco a atenção, até mesmo questiono a validade da participação brasileira no revezamento. Eu, eu fico bem... Uh, a, a, a, ontem, por exemplo, a Austrália colocou dois nadadores entre os dez, a Hungria dois entre os dez. Eu acho bem complicado as chances do revezamento do Brasil nessa prova, principalmente porque a Ana Marcela tem uh, três provas, 5, 10 e 25. provas que ela disputa a medalha. Não sei se... Vamos ver o que acontece nos próximos dias para ver se existem melhores performances, mas o bom... O primeiro dia não foi nada bom. O Brasil ficou bem distante e, e compromete até mesmo a perspectiva em relação ao revezamento. Hoje, a prova dos 10 km é a prova classificatória seletiva olímpica feminina, Viviane em um E Ana Marcela tem grandes condições, né? A Ana Marcela vive a melhor fase, provavelmente a melhor fase de sua carreira. Na minha opinião, é a melhor nadadora de águas abertas do mundo, hoje em dia, mas vai ter que fazer isso dentro da água. É, mais importante de ganhar hoje, por incrível que pareça, é chegar entre as 10. A Viviane, ao contrário da Ana Marcela, talvez não viva a melhor fase uh, da sua carreira nas águas abertas, vive uma boa fase em piscina, mas não tem conseguido, nas águas abertas, repetir os resultados que fez entre 2017 e 2018, primeira fase, ali, primeiro semestre de 2018, os resultados meio que caíram, vamos ver se hoje ela consegue um bom desempenho. E detalhe, gente, hoje a vitória é estar entre as 10, boa sorte para as duas, essa é a Best Camp, e a gente volta amanhã com a análise da prova de hoje, a gente se vê, até lá.